como cadastrar e revender serviços de TV da Sky. Luz Telecom é uma empresa de vendas e serviços de antenas, suportes de TV, TV por assinatura e banda larga que atua no mercado há quase 20 anos, levando para seus clientes muita dedicação e inovação. Levamos nossos produtos e serviços para as regiões de Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim e Salisópolis. Antenas, produtos e serviços. TV por assinatura e banda larga. Pacotes pré-pagos. Pacotes pós-pagos. Banda larga 4G. Antenas externas UHF barra digital. Antenas internas UHF barra digital. Acessórios de antenas, serviços, instalação e manutenção de antenas. Instalação de antenas coletivas, prédios. Instalação e manutenção de TV por assinatura. Instalação de suportes de TV, suportes de TV, suportes de TV fixo, suportes de TV articulado, TV por assinatura e banda larga, pacotes pré-pagos, pacotes pós-pagos, banda larga 4G, para ser parceiro Rulus e revender os produtos SKY é fácil, basta adquirir nosso kit de credenciamento para ser parceiro Rulus para revender os produtos SKY. Após a aquisição, você já estará credenciado para revender os produtos Sky. O kit contém Treinamento sobre a empresa Sky Treinamento sobre o Sky pré-pago e sua comercialização Treinamento sobre técnicas de marketing para aumentar as vendas de Sky Muitas pessoas querem se credenciar para vender os produtos Sky, mas diretamente com a Sky é muito difícil. Por isso criamos esse produto, quando adquirido, ele se credencia com a Ruz, que faz parte da rede credenciada Sky. Assim possibilitando ao mesmo a revender os produtos Sky neste kit, o cliente aprende como comercializar o Sky pré-pago. Também técnicas de venda, além de ganhar de graça o treinamento de automotivação e positividade do blog Jovem Empresário. Ganhe mais um treinamento. Treinamento automotivação e positividade da consultoria Jovem Empresário, www.jovemempresário.blog.br Aprenda a manter-se focado em seus objetivos através deste incrível treinamento. Treinamento automotivação e positividade. Entre em contato ou ligue, 11, 2779, 1488.